estranho é olhar pra trás E ver o quanto errei E saber que ainda assim Olhas pra mim Mas só um perdão não basta Eu queria estar ao teu lado E mais uma vez sentir o teu amor Não sei se conseguirias Sinto a tua mãe. E o que é impossível para mim não é para você. Eu quero viver. Você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu amo você Jesus disse que quem muito é perdoado, muito ama e esse exemplo lhe deu no dia que uma mulher prostituta pecadora, entrou na casa de um fariseu chamado Simão, entrou e lavou os pés de Jesus com sua própria lágrima, secou os pés de Jesus com seus próprios cabelos, ungiu o pé de Jesus com perfume e não parava de beijar aquele pé. Então Jesus diz, vê essa mulher, os seus muitos pecados estão perdoados, porque ela muito amou, mas quem pouco ama, pouco é perdoado.